desde o início da semana passada, o DF Legal vem com várias medidas, na minha opinião autoritárias, truculentas sem um braço social efetivo capaz de garantir condições imediatas para as pessoas. Porque não adianta você garantir benefício daqui duas semanas. As pessoas precisam comer, ter auxílio emergencial imediatamente. E aí fizeram uma ação na minha opinião, ilegal. Ilegal porque nós temos recomendação do CNJ para que não haja desocupação no momento de calamidade pública. Ilegal porque é uma lei aprovada por essa casa que regulamenta também as desocupações nesse período, que precisam ser absolutamente humanizadas respeitando a dignidade das pessoas as condições de assistência social ilegal porque teve uma liminar proibindo a desocupação que está vigorando até hoje pior um militante estava lá o Tiago, que é um militante que está acompanhando como voluntário aquela ocupação, ajudando as famílias. Ele teve uma voz de prisão decretada pelo subsecretário do DF Legal, Alexandre Bittencourt. Quem vê o vídeo vai ver o ativista Tiago mostrando para ele a decisão judicial, falando num tom baixo, conversando, e o subsecretário do DF Legal dá voz de prisão. Aquilo constrangeu até a delegacia, porque eu tive deputados. Na delegacia o delegado não teve coragem de registrar o flagrante, porque o que estava configurado ali ali, não era desacato, era abuso de autoridade. Eu nunca vi subsecretário decretando voz de prisão de forma tão arbitrária, ilegal, sem conhecimento da legislação, sem consistência, sem substância. Eu enviei um ofício ao governador do Distrito Federal, pedindo a imediata exoneração do subsecretário Alexandre Bittencourt. O governador do Distrito Federal, quando assumiu o governo, ele, ao longo da sua campanha inteira, ele fez muitas promessas, entre elas, acabar com a AGFIS. E ele falava, eu vou reconstruir as casas das pessoas, eu vou comprar a, as mercadorias dos ambulantes que a AGFIS está tomando. E agora, o DF Legal é uma versão piorada da AGFIS no Distrito Federal. É uma versão mais truculenta, mais violenta, o DF Legal é a alma penada encarnada da AGFIS do Distrito Federal. A AGFIS foi piorada por Ibanês e agora se chama DF Legal, que poderia também se chamar DF Ilegal, porque as suas medidas e a sua postura, do meu ponto de vista, são ilegais nesse momento, especialmente pela falta de sensibilidade com a população mais pobre em situação de vulnerabilidade.